Cara, a situação tá tão feia que até mesmo quando você salva alguém de morrer, você pode ser processado porque salvou essa pessoa. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, um contador de casos aqui da internet. E sejam todos muito bem-vindos ao caso da feminista que processou um homem que salvou a vida dela. Pelo menos é isso que dizem e eu vou investigar. Navegando na internet, um vídeo do Léo Otaku foi recomendado pra mim. Eu assisti e tal, e cara, o que eu vi foi uma doideira. Não da parte do Léo Otaku, mas sim do que a mulher citada no vídeo do Léo tava falando. Eu fui atrás, eu encontrei o vídeo original, e pra gente entender perfeitinho, eu vou ter que convocar ele. O San do CX, aquele cara é maluco, velho. No 3, ele aparece. 1, 2, 3. Ah, vamos lá, que eu tô... Tô, tô com as minhas dúvidas. Tá, tá aqui, ó. Feminista processa homem por salvar sua vida. <risos> Deixa eu botar o meu fonezinho gay. -mer. e <risos> Tenho medo do que nos espera aqui, mano. É, vou colocar a tela cheia. Ah, sei lá, mano. Editor, ele que se vire, mano. It's really hard for me to talk hum. about this and I've only told a few people, but I feel like it's my responsibility. Mano, por que tá tipo um vídeo da Deep web, mano, o bagulho tá na qualidade muito ruim, mano. What yes. <risos> assim acontece o tempo todo. Coisa grande vem aí, tá? Se preparem. Some of you may have already read The article that I wrote about this. Eu não li não, mano. <risos> Tem que ser sincero com vocês, mano. Mas não interessa, o foco é o vídeo, porra. But I wanted to make a video because it just felt so much more personal and I thought it would get the message across a little better. So anyway, a few weeks ago I almost drowned. I was at this lake having my first swim of the summer. Uh -huh. There is this like jumping platform thingy that everybody was jumping off, so I thought. Calma, calma, calma rapidão. Um fato interessante é que quando o bagulho parece divertido e você teoricamente tem que pular, vai dar errado. Tô falando tipo de experiência própria, porque, mano, rapidinho, só, só fugindo do assunto aqui. Mano, tinha um riozinho, tinha não, tem um riozinho aqui perto de casa que tinha uns feno. E aí, eu tava no auge da dos meus 10 anos, eu acho. E eu falei, por que não pular naquele feno no rio como o Assassin's Creed? Eu não tenho isso aqui à toa. Eu realmente gosto do Assassin's Creed. Fui eu, 10 anos, o menino mais gordo do Brasil. Pulei e quebrei três dedinhos do pé. Parecia divertido e eu me fudi. Então não pulem de lugares que pareçam ser divertidos. Enfim. Aparentemente, eu me head on caminho. E uhum. I was knocked Eu me senti on my back. Back up on the platform With a whole bunch of people standing around me Ainda bem, porque ela foi salva, né? Porque, pô, bate-cabeça, pô, não tem ninguém, fodeu And this weird forty-year-old something Forty-year-old guy, like Pressing down on my chest At first I had no idea what was going on Apertando o peito, assim? Ou, tipo Massagem cardíaca, assim, pff, ligado? But then the man who had revived me Told me that I had been underwater for almost two minutes. He said that he had been lucky to get a hold of me down there. A small part of me was happy to be alive, you. but the rest of me was screaming inside. I can't believe he just felt that he had the right to just grab me under the water while I was knocked unconscious. I wasn't able to consent. Que absurdo é esse, velho? Mano, como que pode alguém salvar a vida de outra pessoa sem a pessoa autorizar? Que eu. Uh, Por que você me curou, hein? Hum? Hum? Adolescente exibido. Eu preferi estar morto agora a receber a sua ajuda. Como? Ele pensou que era perfeitamente ok de apenas gravar meu corpo e me colocar em qualquer direção que ele precisasse. Ele possuía meu corpo and he grabbed my waist and pulled me around down there like it was his right like he wanted to fucking have sex with me down there in the water fucking aquatic mano isso daqui é um caso real tipo sexo aquático gente o cara porra velho sex i feel so violated i can't believe it Nem eu acredito nisso, velho. Porra, é tão triste ver um relato tão real desse, como se ela tivesse sido abusada, que é um assunto que é o trauma de milhares de pessoas, e ela processar o cara porque o cara salvou a vida dela, porque ela tirou do cu a informação de que ele abusou dela, só porque ele pegou o corpo dela todo... Mole, porque né, ela tava desmaiada, desacordada, afogada. Ô mulher, tu não tem vergonha na cara não? Porra! <risos> que que é isso, mano? Fiquei puto do nada. Cara mais tóxico do brasa, velho. Literalmente, o homem pegou o seu corpinho e colocou você num lugar seguro, porque ele salvou sua vida. Se ele pegou no seu peito pra fazer a massagem cardíaca, é porque ele tava te salvando, não porque ele tava te abusando. Tá bom? Sério, velho. De verdade, eu, eu, eu vou pegar esse, esse machado aqui e eu vou cometer atrocidades, velho Quer dizer, na verdade, não vou não Que é de papelão Foda-se, mano, é por isso que eu não apareço por aqui, velho Muitos... Nossa, velho Ai, eu só vejo porcaria, velho Vou chupar o pau, foda-se Tchau Tristeza Agora que esse tal tio Sandus foi embora, porque não aguentou um videozinho de boa assim tranquilinho? Vamos entender todo o contexto e com seriedade agora. Confesso que eu demorei algumas horas pesquisando tudo. E essa incrível história sobre a feminista ofendida por ter sido salva surgiu em 2015 em um site específico de notícias falsas. Site na qual se chamava Statley. Herald, um site que inventava notícias para assim fazer piadas e sátiras. E resumindo do resumindo, o vídeo da garota segue a mesma linha. Acontece que o site em si, ele publicou uma matéria falando sobre esse caso e aí surgiu o vídeo na internet da mulher que a gente reagiu. Ela se chama Cassie de Boom. Ela se aproveitou do tema. Assumiu a história que nem era dela E atuou como se aquilo Tivesse acontecido com ela para fazer piadinhas E ganhar uns cliques, umas views Uns seguidores, literalmente A fama dela era caçadora De cliques, ela já foi muito Odiada na internet Por criar vídeos polêmicos sobre Racismo, sobre Machismo em Star Wars, ou então Sei lá, uns outros temas doideira aí. Só para vocês terem uma ideia, assim ó Do que, que eu tô falando, a mulher era tão doida que ela pegou uma, uma pasta de manteiga e falou que a pasta de manteiga era racista. Então, essa tal Cassidy, ela se apropriou da história, criou um vídeo e conseguiu exatamente o que ela queria. Inclusive, até um canal no YouTube ela tinha, tá? Mas hoje ela apagou todos os vídeos porque dizem que essa tal personagem que ela fez, que ela criou, destruiu a vida dela, que a gente não sabe dizer se é verdade ou se é mentira né, no final da história, o que parecia que era uma coisa bizarra, no final ela não processou ninguém, porque ela não foi salva de afogamento algum, o afogamento nunca existiu, e eu preciso dizer e ser sincero com vocês, eu fiquei meio incomodadinho, porque é um assunto Que muitas pessoas são vítimas E satirizar o abuso Sei lá, não é muito comigo não Eu não gosto muito, mas tem gente Que gosta, acha engraçado, então Fazer o que né? Então bem Diferente do que dizem por aí O caso ele não é real Só que a forma como o mundo Tá encaminhando, eu não duvido Nem um pouco de do nada Um caso igual ou pior Realmente acontecer, e aí sem sombra De dúvidas, eu venho contar o caso explicadinho para vocês, beleza? Até porque como eu disse lá no começo do vídeo, eu sou o Tio Sam, um contador de casos aqui da internet. E por aqui, eu vou contar desde o caso mais simples ao caso mais complexo. E eu acho que é isso, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com alguém, porque só fazendo essas coisas vocês vão me ajudar demais. Vocês não fazem ideia. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falei a é nós e até o próximo caso. Que mulher doideira, véi. Eu realmente achei que era verdade, eu fui trollado, eu fui beitado.